No Brasil, 44% da população não lê e 67% indica não haver uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória. Assim, o projeto de extensão MOTUS, Movimento Literário Digital, da Universidade Federal do Pampa, foi criado com a intenção de intensificar o interesse pela literatura dos cidadãos e estudantes, incentivar a produção de obras literárias, selecionar e publicar obras inéditas em língua portuguesa. Para atingir tais objetivos, o projeto organiza anualmente um concurso literário para selecionar contos e poemas que são publicados em uma revista disponibilizada gratuitamente, em formato digital. A segunda edição da revista teve como tema todas as formas de amor, porque em tempos onde as armas são o ódio e a raiva, a equipe Motos trabalha no lado oposto. O desejo é espalhar o amor através da literatura e, com ela, construir espaços de diálogos e oportunidades. A Motos 2 recebeu 194 obras, sendo 176 de autores residentes em 20 estados brasileiros e 18 de autores residentes no exterior. Meu nome é Lígia, eu moro em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. O meu nome é Duene Loureiro. Olá, eu me chamo Ronaldo Dória Júnior. Eu participo da segunda edição da revista Moto. Meu nome é Bianca da Camarota. Eu participei do evento Motos 2. Eu fui um dos autores selecionados para a revista Motos Digital. E eu posso dizer que me orgulho é muito ter o meu primeiro conto publicado por uma revista tão bacana, uma edição tão bonita, tão lindamente ilustrada e ao lado de colegas é tão talentosos. Mas nesse poema, em particular, a inspiração veio através da minha vivência como imigrante. Já resido no Japão há 18 anos. Eu tive a felicidade de ser selecionada e ver o meu escrito publicado por essa universidade. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a felicidade que vocês proporcionam a centenas e centenas de pessoas, escritores anônimos, ocultos como eu, é demais. É fantástico. Eu tive a ideia de criar um poema que fala justamente disso que estamos precisando tanto no momento, que é o amor. O mundo precisa de mais amor. A divulgação do concurso da revista Motos foi realizada por postagens e compartilhamentos em redes sociais, pela participação na Feira do Livro de Alegrete e em ações de extensão, como a Motos na escola. A revista Motos pode ser vista por muitos como um projeto de mudança social que busca divulgar novos autores e proporcionar reflexões aos leitores. De fato ela é, mas para sua equipe executora, ela é um sonho realizado por muitas mãos, com muito trabalho e muito amor.